Sare da Mata, Aliança, pau Faldalho, Chão de Alegria. Uma é só cidade, outra pouco mais que povoado ou arraiais. Na zona da mata, tudo é um só mundo de cana e mascana. Maracatu de Baque Soto é o nome da brincadeira dessa gente das terras de cana. Mas assim, tomar conta dos animais que tinha em casa. Antigamente no, no engenho tinha, o sítio aragão tinha muita plantação. A gente na plantação, milho, feijão, essas coisas. E cuidava dos animais, cabra, bode, boi, que ele criava, galinha, ia a galinha e apanhava ração para os animais. É como a trabalhar, eu tinha 17 anos. Agora não trabalhava com contrato, não. Trabalhava assim com clandestino, sem contrato, porque antes eu não tinha carteira de trabalho. De menor não pode ter, não. Aqui só trabalha eu e meu irmão. E meu padrasto trabalhava também, mas parou. A maior de serviço que tem é só para pessoa que não tem estudo e é só com canavieiro mesmo. Às vezes leva reclamação, às vezes dá vontade de revidar, não pode. Porque se revidar uma reclamação como daquele é colocado para fora por tudo, a casa não ganha nada. Eles saem de casa às vezes às três e meia da manhã. Só chegam de seis, sete, oito da noite. Um salário muito pequeno. Lá no campo, às vezes nem o comer eles têm nem o que beber direito. Então, eu acho que é uma vida muito larga. Um dos principais problemas que traz para a saúde dele é o desgaste físico. que eles se esforçam muito. O que ganham não dá para repor, para comprar alimentos, para repor a energia do físico. Nenhuma vitamina eles têm condições de comprar. Muitos, quando saem para o campo, já levam uma garrafa com uma guardente, bebida que eles acham que aquela bebida vai fazer eles superar o cansaço. Que a realidade não é essa, eles vão se desgastar mais ainda com a bebida e causar mais doença, né? Aí é uma vida muito sacrificada. Eu vejo, às vezes, eu me acordo aqui muito cedo, eu vejo eles passando, às vezes, quatro horas da manhã, três e meia, e quando volto, chega volto com aquele desânimo. Eu tenho um aluno mesmo que trabalha no campo. É o José Nilson. E ele às vezes chega na sala tão cansado que ele diz, professora, eu posso ir mais cedo, que eu não estou em condições de assistir aula hoje. Às vezes tem muito que tem força de vontade e ainda vai estudar ainda. Tem muito que não, não dá, cansa, é muito cansativo. A pessoa chega, mal chega, às já, já tá, já, vezes chega à noite, mal dá para ir para o lugar nenhum, é tomar banho, jantar, relaxar um pouquinho, já vai dormir, já pensando em acordar para ir no outro dia, já trabalhar de novo. É muito antigo esse sofrimento dos trabalhadores, né? Canavieiro. Eu acho que isso também flui muito com o lado deles serem analfabetos. Porque se eles fossem alfabetizados, tivesse realmente a inclusão na sociedade, eles já teriam mudado esse lado. Teve várias vezes de o um contra-cheque vinha errado. Essa pessoa não sabe ler. Aí pensa que o dinheiro veio certo, não veio. E a pessoa que sabe ler, né, aí olha, e vê, aí diz assim, não, eu fiz isso aqui durante a semana, e não veio, tá faltando. E quem não sabe ler, olha assim, aí olha, pega, bota no bolso, vai embora. Aí já perdeu aquilo ali, porque não leu, não observou o que era que tinha feito. Empregador, usina Pet Especialidade estabelecida, exploração agrícola. Cargo. Trabalhador rural, remuneração especial, 305 por mês. Nome, é de Genilson José de Santana. No engenho tinha colégio, mas só que eu não gostava muito não, eu ia só para a escola, para perto do pai. Eu achava meio chato, eu achava melhor a vida de estar em casa brincando com os colegas, porque eu me sentia preso. Como se eu estivesse preso. Ah, todo dia chegando lá, vendo a mesma pessoa, o mesmo pessoal tem que ter o compromisso de estar aquele, aquela hora, cumprir aquele horário de aula. E eu não gosto. Gostava porque no engenho eu vivia livre, tinha liberdade para ir para onde eu quiser, brincar, correr. E na escola não, o professor às vezes reclamava. E eu não gostava muito não. Eu ia. É parava na metade do ano, voltava, não estudava mais. Vinha ano letivo que eu não estudava, aí ficava em casa. Aí depois resolvia voltar a estudar de novo. Aí quando eu ia, estava frequentando o colégio, aí achava chato, aí desistia, parava. ensinar aluno do campo para aluno da cidade porque a realidade do campo, da zona rural é totalmente diferente da cidade mas eu não acho difícil porque a gente idosa trabalha o campo junto com a cidade sempre que tem aula sobre a cidade a gente inclui o campo e a cidade no campo tem muita riqueza para trazer para a cidade e a cidade também tem para passar para o aluno do campo, aí há sempre uma troca de experiência. Eu vim morar aqui em Nazaré, aí fiquei aí, passei um bom tempo, aí tentei me matricular no colégio aí, mas aí não deu certo. Aí eu fiquei sem estudar e um, um domingo pela manhã foi jogar. A professora Danelli chegou lá, aí mandou me chamar lá, aí eu fui, fiquei conversando com ela e ela perguntou se assim, eu não queria fazer parte do projeto. Aí eu fui assim, aí eu vou pensando, não estou fazendo nada mesmo, estou sem estudar. Porque a gente vai em busca do aluno. A gente andou pelas periferias, por todo lugar que você imaginar, a gente vai procurar aluno. A gente tem que ter a postura realmente de um professor para ir para as portas, porque às vezes a gente chega nos domingos, nas casas onde tem pessoas embriagadas, que começam a dizer palavras com a gente e a gente vai conversando e às vezes esses mesmos a gente consegue trazer para a sala de aula. Nós iremos começar a nossa aula com uma brincadeira. Quem se lembra daquela brincadeira, briga de galo? Quem conseguir ler a palavra que tem nas costas do outro, aí vem até o quadro e escreve a palavra. Qual é a primeira letra? É C. Primeira... Você vai descobrir as outras. A primeira é C. No quadro, eu não ia. A termina de assim, mais velho tu não sabe ler, mas tua letra é bonita. Aí pronto. E tudo que a professora me faz a resposta, eu respondo. Que a gente sabe que o nosso alunado, por não conhecer as coisas, eles têm vergonha. E à medida que eles vêm ali para frente, já é um modo de incluí lo na sociedade. Na é que não assina o nome, né? Assim mesmo eu ia para o Recife, andava a cidade todinha. Não sabia ler, mas fico perguntando. Agora tem gente que não sabe... E não fala para não pergunta nada. Eu não, eu pergunto, aí eu beleza de. te deu, Riberto, tu não sabe ler, mas tu é desenrolada. Canaviais. Vi... Pana... Vi... Procura sim, fazer uma aula dinâmica, uma aula que não alcance. Porque quando a gente ensina jovens e adultos, a gente sabe que eles vêm de casa muito cansados. E se a gente trabalhar os temas com brincadeiras, da maneira que eles os leva a participar, sem ser obrigatoriamente, eles permanecem. Nove nessa Eu gosto de me envolver com eles, da troca mesmo de experiência. Eu acho que só assim acontece a aula de verdade. Tem muita coisa na minha vida que eu deixei para trás, muita porque eu não tinha estudo e outra porque eu não quis mesmo que eu continuar. E agora eu tenho a oportunidade de estudar e deixar para trás de novo, eu vou perder de novo que eu estou conseguindo conquistar o pouco de tempo que eu tenho aqui em Nazaré. Eu acho que se investe pouco na educação porque tem seus interesses, né? Quem investe tem o interesse de não investir. Porque é muito melhor colocar uma palavra na boca de um analfabeto, do que na pessoa que reflete. Eu acho que é por isso. Porque não se valoriza mesmo a educação. Maracatu sabe que surgiu, da zona rural, né? E a maioria dos brincantes vieram do rural. Aproveite o que eles falam sobre o maracatu na sala de aula. Na minha família tem muita gente que brinca. Aqui na Zaré é a família toda. É a pessoa, por ser pobre, a pessoa não vai é ficar triste por toda a vida, né? Já que surge uma oportunidade dessa, carnaval é um tempo de alegria, o pessoal busca alegria, de novo. até trabalhando, o pessoal é alegre. A força que eles tiram para brincar o maracatu é, é o valor que eles dão à cultura deles. Que ali eles se sentem realizados. É como uma realização na vida deles. Eles querem essa força. Eles têm. E se não, eles não conseguiriam. Trabalhar e estudar, eu acho que é bom, né, porque aí às vezes, tem um pouco de esforço, mas aí depende da vontade da gente. A gente quer trabalhar, mas ao mesmo tempo quer estudar, porque o estudo, ele é muito importante. Só que antigamente eu não pensava isso, e nem pensava em trabalhar. E para mim, o que ele ganhava, para mim, tanto fazia. Eu... Pronto. Aí eu vi que a vida não era essa. Eu queria uma vida melhor. Aí eu decidi estudar, ele disse, aí ele botava meio obstáculo, minha mãe, meu pai, ah, mas tu vai estudar depois de velho. é para te estudar quando era nova. Eu disse, não, mas eu acho que para estudar nunca é tarde. Eu moro lá na segunda rua, na terceira rua do Tapaná, né? E para mim vir para cá eu tenho que pegar o ônibus, Tapaná 2, que desço aí sete e meia e venho para cá. E trabalha aqui na Casa da Elayde. Não, tá em casa. É a semana toda, o dia a dia é esse, né? Aí saí daqui cinco horas, pego o ônibus, mesmo tapando as duas que eu venho, e vou pra casa, quando chego em casa já às seis e meia, e tomo um banho. Aí eu vesti a roupa e ia pro colégio. Eu estudei acho que até uns seis anos. 8 anos, aí parei. Aí eu fui crescendo, minha mãe foi e começou a trabalhar. Tinha que cuidar dos meus irmãos, que era pequeno Aí depois, a minha mãe começou a trabalhar, eu ficando, ficando em casa, eu fui crescendo, né? Eu cheguei aos meus 14 anos, aí comecei a namorar. Foi o ponto que eu cheguei, casei com o Antônio com 15 anos. Assim que a gente casa é o um mar de rosa, né? Mas depois, vai passando o tempo aí, ali começou a beber, ele chegava, corre, às vezes ele chegava a ponto até de me bater, eu não brigava. A violência doméstica, ela é muito frequente aqui no bairro, as mulheres querem trabalhar. Quer ir à escola, não consegue, tá entendendo? Tem homem que ele. Se a mulher sai de casa, ele acha que ela vai traí-lo. Aquele machismo aquele ainda que existe muito, né? Sabe? Ele diz que ela vai conhecer outras pessoas e acaba não deixando ir para a escola. Tem aquele outro que diz, ah, papagaio velho não aprende a falar mesmo, que eu tinha uma aluna assim, toda vez que ela saía para a escola. O, o marido falava isso, que ele não era carinhoso com as crianças. As crianças tinham tudo medo dele. Quando ele estava bebendo, e as crianças viam essa Juliana, ela já falava, mãe, o papai está bebendo, e agora? A gente vai dormir aonde? Como nós vivemos na periferia, né a maioria das mães sai para trabalhar. E a criança, ela vai quando ela quer para a escola. Se a mãe tiver o cuidado de ver como é que está, se está acontecendo, se está indo para a escola, tudo bem. Se não se torna um círculo vicioso, ele vai quando ele quer e acaba chegando na adolescência, aí piorou. É que não vai mesmo. fracasso. Depende muito de cada um e, e das oportunidades que existem na vida da pessoa. Não é porque a pessoa, ah, eu não consigo aprender. Existe, não existe limite para a pessoa aprender. Eu não comecei a estudar na minha infância porque eu não teve infância. A minha infância foi trabalho. Trabalhei desde a idade de sete anos. Na roça, trabalhava no mato, com tudo, serviço. Quando eu não sabia ler, que eu namorei, o meu namorado mandava bilhete para mim escondido, quem lia era a minha cunhada. Quer dizer que aí eu dava o meu saber a ela. E o meu segredo eu tinha que explicar para ela. Quem sabe ler e escrever não dá seu saber a ninguém. Guarda só consigo. Não é verdade? Chove onde a vida, escola é um lugar onde chove. Chove palavras e desenhos, interrogações. Incertezas, brincadeiras e fantasias, tempos e espaços, alunos e professores. Voltei a estudar junto com a Manuza, ela me ensinava tudinha, ela é assim, um pouco, assim, cabeça quente, mas eu dizia para ela, ó, quer me ensinar, ensina direitinho para a gente poder entender a, a leitura direito. Se for cabeça quente, não dá para entender nada. Aí me andou querendo ter alguns obstáculos pelo meio eu disse que não, que eu ia continuar pro colégio. Aí eu fui e disse, por que você não vai? Aí eu chego a ser cansado do serviço, ele já meteu esse, esse cansativo, né? Aí tudo bem. Aí eu fui dizer rapaz, vamos pro colégio, olha, aprender é bom, você que não sabe, você, lê, você escreve o seu nome muito feio. Aí disse: ah, mas tem doutor que escreve letra feia, mas não quer dizer com isso, mas doutor ele sabe. Eu vou trabalhar, eles, quando eu chego lá, ele disse: olha, eu fiz uma cópia que a Juliana mandou. De fato. Ah, eu fiz um ditado, vê se tá certo, Vou vou verificar é tá certo. Mesmo. Às vezes ele se irrita, né, com ela, porque às vezes ela mesmo brilha, poxa pai, o senhor, é essa palavra que eu falei e o senhor, você, não me escuta, porque ele é meio surdo do ouvido depois que ele começou a trabalhar em madeireira. Aí ele diz, e qual é a letra? Ah, é essa aqui, pai, é o X. O X é o C, não, que ele faz confusão, né, com as letras. Não, é essa. H, Aí ela vai, é. ah, pai, eu não vou passar uma de eu né? vou é. passar uma cópia para o Z de zebra, pai. Fazendo as coisas erradas, nunca sabe. O I. E o A. Vanusa. O jeito de falar... O modo que tem que ser, a pessoa vai mudando totalmente. Porque ele só falava com a gente gritando. Você está entendendo? Quando a gente, Manuza, procura qualquer coisa. Aí ele começava, já ficava com raiva, ele já começava a querer chutar, e bagunçar. Ele já queria, ele já fica, a gente já ficava nervosa com aquilo. Por 13 anos, 12 anos de casada com ele, eu via meu sofrimento. Eu disse, não, vou ter que procurar meu direito. Dei parte dele porque eu não aguentava mais estar tá apanhando sem, sem motivo, né? Porque eu nunca estou tá apanhando de um homem sem motivo. Tudo bem o que, que, que, que eu. era grosseria, era para ele me tratar com grosseria, não com, com pancadaria. E assim um mesmo, termo de bom viver. Depois que eu assinei, pronto. Porque antigamente aí, é o que eu fazia? Só do trabalho, quando é fim de semana, saía para. Os amigos aí o que a é gente fazia? chegar só, agora agora não. Como, às vezes dá vontade de eu tomar uma, né, eu bebo, né, eu não vou dizer que eu não bebo, ninguém tem santo, não é santo ainda. Começamos a estudar, a gente sai junto, de primeira a gente, era para essa senda desconhecido. Agora não, como eu digo para ele, eu tinha vergonha dele, eu não podia sair na rua, que eu não podia olhar para ninguém, que ele disse que eu já estava naquele ou aquela Aquele rapaz, sei lá. Muitas vezes o aluno vem para a sala de aula até assim. Apanhou, digamos que seja uma mulher, apanhou do marido. Ela veio para a sala de aula para ela sair daquela violência doméstica. Até mesmo o próprio filho, por exemplo. Dona Ana, eu fui na casa dela e o filho não queria que ela fosse para a escola. Isso é uma violência, porque está reprimindo. Entendendo? O aluno, ele, ele, ele, ele a estima dele está lá no zero. Então é muita questão disso, é levantar. Para que, que ele possa entrar no aprendizado melhor, ele tem primeiro a aprender a se gostar. Assim que eu comecei a estudar, a professora começou com, com a, a palavra só com a A. Gente, ela mandava a gente montar uma palavra, amor, açaí, sabe, amizade, tudo com a A. Aí todo dia era letra. Então quer dizer que a gente vai descobrindo mais e mais letras, coisas bonitas. Quer dizer, tipo assim, uma magia tem um irmão né que está preso e tem um que faleceu justamente assim esse que está preso se envolveu Isso daqui aí os pessoais né as quadrilhas rivais invadiram lá onde minha mãe morava chegaram lá e fala assim ah, eu, vou, eu vou ali na frente e vou voltar se a senhora tiver ainda aí que essas crianças vão morrer todo mundo de aqui minha mãe foi para morar lá em Ana Clara Chegou lá, meu outro irmão se envolveu. Foi isso que aconteceu, meu irmão lá morreu. Foi doloroso, porque até hoje a gente não sabe onde ele enterrou, não teve enterro, sumiu. Foi onde minha mãe veio parar, aqui. Que a gente está até hoje, eu tenho 6, 7 anos Eu estudei até 2004 Entrei na primeira e saí na quarta Mas antes disso eu não estudava porque Por causa das facções, que eu ficava mudando de escola Eu nunca chegava onde eu queria Eu entrava no CA, saía no CA, Não conseguia passar do CA para a primeira Não tinha como estudar Não tinha como Pra você ver, eu tenho 22 anos e eu, eu leio, dá pra ler, entendeu? Né? Mas escrevi pra mim, eu ainda escrevo um pouco, mas ainda é difícil. Eu um dia na internet, olhando a página da faculdade tinha uma chamada para se inscrever ao novos alfabetizadores para o Complexo da Maré. E eu fiquei assim, alfabetizadores jovens e adultos, Complexo da Maré. Vou tentar, né? Deve ser super legal. E alfabetizar adulto? Eu e ela, porque se eu passo necessidade, é ela que está comigo. Entendeu? Ela come na hora que eu como, tudo a gente faz junto. Então, minha família é ela, que sempre quem está do meu lado é ela. Tem outra filha, mora lá em Caxias com a avó dela. E eu só pego ela quando tenho um tempo mesmo. Quando eu estou com dinheiro para ir buscar ela. Tá com tá a é Esse. Pagou aluguel. Por tá causa de quê? Porque eu não posso morar lá onde minha mãe mora. Eu gosto de viver no meu cantinho. Tenho uma filha de um ano, Gabriela Elias Silva dos Santos. Eu engravidei com 13, tive ela com 14. Eu ainda estudei grávida, até sete meses fiquei. Aí depois eu... Não conseguia mais sentar na cadeira, ficava impaciente, discutindo com a professora. Quando, depois que eu tive ela, eu fiquei na casa dos pais, do, do pai dela, dos avós. Aí agora eu resolvi separar dele e estou morando com a minha mãe. E aí eu cheguei lá no primeiro dia e eles já estavam acostumados com um professor que é da comunidade. Um professor negro, né? Então imagina, eu chegar uma loura queimada de praia lá para dar aula, né? E foi um impacto, a turma olhou para mim e aí foi o que passou na minha cabeça na hora. Eu falei o que eu tô aqui é para trocar experiência com vocês. Vocês vão me ensinar a viver e eu vou ensinar vocês a ler e escrever. Eu era para me jantar tá o quê? Na oitava, né? Oitava série. Voltei agora porque eu achei que eu já estava esquecendo as, as coisas. Eu tinha que escrever Rio de Janeiro e ficava pensando como que era. Eu já tinha esquecido. Dois anos já ia fazer parada, né? Aí chegamos gente aqui dentro de Caracolim. Aí eu falei assim, ah, a gente já comprou o caderno, tá? Vocês vão vir hoje? A gente vai. Então, estou esperando vocês. Primeiro dia parecia que eu estava vendo outra coisa, né? Eu me assustei e digo, meu Deus do céu. Quando eu saí da aula, já saí diferente. Já mansei, brabo que era uma beleza e já fiquei mais manso. Começa a dar aula às 7 horas da noite e já houve casos de pessoas que tiveram que parar de estudar realmente, porque, por, por, pelo medo de, desse horário, né, tá estudando à noite. Né? É chocante a violência daqui, é, é bem... é bem... Às vezes eu realmente tenho medo. Tenho medo de, de me expor de expor os alunos, de demorar muito tempo a dar uma aula. Eu e a Paula, a gente senta junto. Se a Paula não estivesse comigo, acho que eu também não tinha ficado tão empolgada, não. Assim, quando meu pai batia na gente, ela sempre do meu lado. Ah, não chora não, cala a boca, senão ele vai te bater mais. Então assim, a gente foi se unindo cada vez mais. Ela é mais do que irmã. E eu que eu tenho bastante Irmã, uhum. bastante. Meu pai tem sete meninas, dois homens. Só. Com outra mulher. Com a minha mãe, fez cinco. Depois ela conheceu um homem que fazia tudo que meu pai fez com a gente. No começo, eu e meu namorado foi muito bom, mas no final, foi não. Ele desprezava, ele esquecia de mim, ele ia pra rua. Ele não gostava que ela estudasse. Se ela fizesse alguma coisa que ele não gostasse, ele batia, não. Bancava. Aí, assim, eu fui perdendo o gosto deles, eu. Era o que elas precisavam, e tá estudando sem ter arrumado o filho, certo? E era por mim, que eu não tenho estudo, por isso que eu vivo nessa vida, certo? Hoje eu trabalho educação no lixo no meio da rua. Aí, se elas tivessem pensado, todo mundo estava estudando aí, estava numa boa. Estava todo mundo amanhã, ou depois me ajudando, sendo ajudada por elas mesmas, certo? Eu trago a Gabriela todos os dias para a escola, quando vai chegando a de daí, que complica mais ainda, porque tem que arrumar a criança e vai sete horas. Aí tá eu arrumando o cabelo dela, quando chega às sete e meia que eu venho chegando à escola. Eles têm limites, assim, hoje eu não, professora, hoje eu não vim por causa do meu filho, o meu namorado foi baleado, é muito difícil elas conseguirem conciliar. Ela Meu irmão, meu irmão, ele não tinha envolvimento com nada mais novo aquele ele tava dormindo. Ele veio pra cá, ele já começou a se misturar e ali já se drogou e já fez tudo. Ele assim, estudar pra quê? Pra que estudar? Tá é bom aqui não, já sei escrever meu nome mesmo, mas ele não pensa no futuro, né? Ele não quer nem saber se vai estar vivo amanhã, amor. Eles não sabem nem se eles vão acordar, entendeu? Eles não sabem, eles sabem que eles vão deitar. Mas eles vão dormir com o olho aberto e tudo fechado. Esse, esse aí é o trabalhador. Eita, ganhou. Eles querem dinheiro, que rola muito dinheiro. Pô, traz um tênis pra mim de 800 reais, o cara vai lá e traz ele paga na hora. Tem uns garotinhos que ele sai da escola porque acha que vai botar uma roupa de Nike que vai arrumar uma mulher melhor. No caso, vai arrumar as mulher pra poder comer, né? No caso. Aqui é assim que eu falo. Esse pessoal aqui dorme muito, sabe o que é que? Porque a gente tem muito dinheiro. Vamos queimar? Vamos, pra praia. <murra> tá a a com muita mais... dívida. dirigia, tirei carteira sem saber né? olha como é que é as coisas. Eu ia no Detran às vezes é, acertar meu documento, passava a noite treinando o nome para poder no outro dia não passar um vexame. E acaba que eu ia passar pelos mesmos vexames, mas eu conseguia. E agora que eu tô lendo as placas direitinho, né? Dá até vontade da gente parar de trabalhar e só correr atrás dela. Eu tô querendo me tomar com quem sabe, que isso é que é importante. A gente tem que procurar quem sabe, não é quem não sabe. No caderno vocês vão colocar esse exercício que eu vou passar agora, tá? E aí, a gente vai fazendo junto. A linguagem que a gente usa com a criança é totalmente diversa que se usa com o adulto, porque a gente não está ali paparicando o adulto, chamando a atenção para o adulto. O adulto ele já vem com um objetivo, e estão ali cansados, estão ali para estudar. O processo de alfabetização é um pouco parecido, tanto que eles cometem os erros de início mesmo de alfabetização de uma criança. Né, a escrever espelhado, né, a fazer o, o contrário das letras. O diferencial é a postura do aluno. Né? Tem letras que eu não, não conheço. Assim. Com H, com H eu tenho dificuldade de ler com H. Eu falo, Paula, o que está escrito aqui? Aí ela vai ler para mim. É complicado estudar com ela porque a gente está explicando e ela está dando fora. Ela quer, ela ainda escuta a professora. Porque eu é sou de 50 Fica assim, ai, não consigo escrever, aí quer logo embora. Eu vou, não é isso, isso aqui, ele escreve assim, assado, bota o J, bota o A, o N. Quem está preenchendo essa ficha? Já preenche. Quem ainda não preencheu? Você, o Pedro, a Dona Celina, o Zé tá preenchendo. Leio, já leio bastante. Escrever, eu como muita letra, eu tenho uma fome danada por letra. Em casa a gente tem 58 livros. Eu chego em casa, eu saio ca, catando ele pelo meio, né? Lê uma pasta sauda aí, canso pego o outro. Eu, eu tenho aquela curiosidade de conhecer todos, mas só que eu, não tô conseguindo, mas eu vou conseguir um dia, né? Você não saber escrever, você não saber ler é muito ruim. E você tá na rua e tem uma faixa e a pessoa... Ah lá, Flávio, o que que tá escrito ali? Eu é engraçadão, né? Eu vou falar que tá engraçado por quê? Porque a pessoa tá rindo, a pessoa tá achando graça. Então eu vou falar que também tá engraçado, porque eu não sei o que tá escrito. Aí depois, disfarçadamente, eu pergunto, você lembra o que estava escrito naquela placa, entendeu? Aí a pessoa vai e me fala, é assim, é difícil, é muito, muito ruim. É um negócio muito engraçado, que de conta, eu sou muito ruim assim no escrito, eu não consigo ainda. Mas dentro da minha cabeça eu tenho um trocos tudo certo assim, a conta é pá, a sabedoria. Tem que ter inteligência, mas o principal é saber ler para descobrir a história, né? A gente que não sabe ler é um cego com visão, né? Dar aula para pessoas que sofrem muito, que estão ali envolvidas é bem complicado. E isso, infelizmente, colabora para não conseguir fixar, né? Não, não, não se consegue fixar a matéria dada. Se perde facilmente, até pela idade, mas nem tanto pela idade, é pela realidade. As pessoas não têm medo mais de nada não. A gente que mora na favela é difícil ter medo de alguma coisa. É só as pessoas que estão chegando agora, que vem muita gente do, né, do norte pra cá. Só as pessoas que estão chegando agora, as pessoas que já vivem aqui não têm medo mais não. Eu se sentava tudo mas manhã dessa, nós estávamos batendo papo aqui, a nossa, aqui na beira do, gar... do, do campo. é quando foi um dia, nós estávamos aqui batendo papo, quando nós vimos, saiu um foguete daqui, aquele tipo um foguete no meio desse pau aqui. Aquilo foi Aí ai nós ficamos tudo abismados, olhando para ver explodir o foguete. Que foguete nada, não explodiu nada. É <risos> a Aí a, a curupira mora, ela mora lá no, naquela samumeira grande lá do Gapauzinho, né? Quando uhum, é. então, foi um belo dia, a, o pessoal aí que mora aqui na beira do caminho foram fazer lenha aí para ir pro caminho do Guajará. Quando uhum. então, chegaram lá, aí viram as duas curupiras lutando no meio do caminho. Aí uma pulava para cá, outra pulava para ali, fazia aquele traço, uhum. aí virava o calambela, aí dois molequinhos que nesse esse zinho aqui ó, eles ficaram olhando lá, né? ficaram é. olhando a curupira, estavam fazendo aqueles breques lá, pulavam uma, pular na outra, giravam e Quando eles perceberam que estavam olhando pra ele, aquilo vê, sumiu de uma vez. E a história foi essa, pra terminar. <risos> Quando foi uma vez, os carros tentaram fugir, né? Aí tinha um batelão, o batelão é uma canoa grande, assim, né? Aí então eles foram fugir, mas não desmacharam o batelão. Aí chegaram, botaram o remo e começaram a remar, começaram a remar, começaram a remar, começaram a remar, a remar. e aí um dizia assim, agora nós temos livre, né? Nós já temos muito longe. Aí o galo cantou, cu, cu, né? Aí disse, ô oh, galo, isso aqui nós temos longe agora, né? Agora eles não nos pegam mais. Aí remando, né? E acabou amarrado. Aí quando amanheceu o dia, o, o caçador deles tinha o um caçador, né? Que ia caçar quando o escravo fugiu. Aí o caçador saiu para o porto, chegou lá e estava remando, os que estavam junto nós quando a canoa estava amarrada lá. E aí os, os, os caçadores pegaram ele, levaram e foram botar lá no trampo. Aí que eles foram apanhar muito, né? Porque eles tinham tentado fugir. Então tudo isso, o papai contava, né? Que, que eles faziam isso com os escravos aqui. pela minha mãe, pela minha avó, né, é que o Itacon era, um, era uma terra dominada por um coronel, né, e que na época existia a escravidão, e esse coronel tinha a plantação de cana, tinha uma olaria, então ele tinha uma grande casa que a comunidade conheceu como casa grande, e que era usada num sistema de escravidão. Né. Depois ele foi embora, ficou os filhos, mas aí acabou a escravidão, acabou entre aspas, né, porque o pessoal não, não tinha para onde ir, não sabia o que fazer. Isso gerou uma comunidade completamente descendente, uma comunidade negra, porque veio daí dessas famílias. né? Hoje, sim, tem alguma mistura, porque chegaram gente, né? tem até português hoje na comunidade, mas naquele tempo também tinha alguns cearense que, que tinham vindo da da questão da borracha, daquele tempo que deu problema na borracha, na Amazonas e tal. Mas a, a, os filhos na comunidade eram 100% negros, né? Isso eu, eu imagino que deva ter de, de 150 anos para trás. Porque a minha avó morreu com 97 anos e ela não, não foi escrava, né? Ela não foi escrava, contava a história do, do, dos pais delas, mas ela não chegou a ser escrava. Meu avô também não chegou a ser escravo. Mas contava que o pai dele foi escravo, né? E aí se ela cai, viu? ela faz uma zoada. Essa árvore aqui, ela é um cumaruzeiro, né? Ela é um cumaruzeiro. Então esse é, uma, é um tipo de planta que para ficar adulta leva mais ou menos 100 anos. Ela é uma árvore que pode identificar o tempo da nossa comunidade, né? Porque eu já conheci ela bem adulta, então deve ter seus 150, 200 anos essa árvore. a importância que eu vejo de relembrar a, a, as coisas, né, dos nossos antepassados, principalmente aqui na comunidade negra, é porque eu, por exemplo, eu mocinha não sabia o que tinha acontecido aqui porque minha mãe nunca me repassou. Minha mãe era bisneta de escravo e nunca me repassou. Eu não sabia o que significava Itacuã. Itacuã para mim era um lugar que eu morava, que eu nasci fui criada e para mim era normal chamar Itacuã Mirim. Ita significa pedra. Coan significa amarela e miri significa miúda. Por quê? Porque nós temos muita pedra aqui e temos um, e, e o coan, que significa amarela, é ouro, que nós temos no subsolo com certeza ouro. O que é que lembra a palavra negro para vocês? 99 passou uma pesquisa da universidade pela comunidade para descobrir a nossa origem e ficou confirmado que nós somos descendentes de escravo né e na época tinha sido assinado um decreto que dava o artigo 68 que é, tinha que ser é, legalizado as terras as terras de das comunidades quilombola em favor de quem morasse nela e aí nós tivemos que criar a associação Filhos de Zumbi, que ela é a associação de quilombos da comunidade Tancuã em Guajará. Foi há dois anos atrás nós conseguimos legalizar a nossa terra depois de muita briga, muitos dos mais velhos não conseguiram. Então hoje a, a comunidade mesmo com seus documentos na mão, mas as famílias ainda têm dificuldade de sobrevivência né, por causa da questão da renda. Com o sistema atual de, de, da lavrura que nós temos, nós estávamos devastando a área, né? E aí surgiu a ideia de projetos. A partir de quando nós comecei, peguemos o trabalho, as coisas começaram a mudar, porque isso aqui era muito feio, era uma mata. O cara olha aqui, vem uma saizal agora, né? do açaí é um dos projetos que de maneira nenhuma tem possibilidade de é, dar erro, porque o açaí é, é, é um, uma planta já que existe, que se dá bem na, na área, na terra, então é só limpar e enriquecer a área. E nós temos grandes áreas improdutivas por falta de conhecimento das pessoas de que essa é a maneira que se devia fazer para gerar renda para a melhoria das famílias. Aqui é o seguinte, se a pessoa plantar alve e zelar por ela, ela dá. Mas se plantar e deixar no mato, ela não tem como dar. Todo tem que ser tratado. Então eu acho que quando a família também ela tem um nível de escolaridade, ela consegue captar esse benefício através do projeto, através das reuniões, através da informação. Tem muita gente que critica isso aqui, meu amigo, é certo ou sim? Eu disse, olha, meus amigos, nunca é tarde. Nunca é tarde. A gente não nasce aprendendo. Morre aprendendo. O projeto de peixe tem 11 anos, mas a maioria das famílias não sabe o, a importância que ele pode ter quando ele passar a funcionar 100%, o que é que ele vai gerar de renda, o que é que vai ser significativo para a comunidade. Então, falta ainda ver de que maneira socializar a informação. A vida é meio difícil, mas é divertida. Porque a gente tem, graças a Deus, toda a liberdade de trabalho, eu já experimentei trabalhar em Belém duas vezes, eu não me acostumei e voltei direto para cá. E tenho a intenção de nunca sair daqui. O nosso objetivo é alcançar a melhora, sabe? Tanto no estudo, no, no estudo como no trabalho. Quer dizer que nós trabalhamos aqui, estudamos, né? Que é para quando isso aqui estiver produzindo, nós saber administrar, né? O que nós temos. Não vem outra vez, vem outro de fora para administrar. Então, nós estamos estudando para que te venha administrar só aqui. Né? Então, são só três questões. Né? Porque esse trabalho de comunidade nós vamos estudar, talvez até maio. Eu não me dedicava a estudo Aí quando é agora que está vindo muito movimento Isso, aquilo, outro, aí eu comecei de novo a estudo Naquele tempo não tinha Essa comunicação que a gente tem Hoje em dia com a prefeitura Com esses órgãos em Belém Aí depois que passou a nossa comunidade ser quilombola Aí nós, como a ditada Disparamos de uma vez É muito importante A gente tem que andar por aí Sabe como é que é Se hoje em dia não soubesse o nome, nada é feito É mesmo que ser um burro comendo capim em certos momentos, eu deparo com situações que eu fico até um pouco envergonhado por, por falta dessa cultura, né? Por falta desse, digamos assim, dessa escolaridade, né? Eu, naquilo que eu faço hoje, eu precisava ter pelo mínimo um primeiro grau. A minha coisa de aprender a ler foi, como eu lhe digo, é para ler a Bíblia, né? Aí quando eu consegui ler um pouco da Bíblia, eu fiquei alegre, né? fiquei emocionado. Acho que alegre eu tenho minha Bíblia dentro da pasta que eu levo para a escola. Tá lá minha Bíbliazinha. Lá. As pessoas que vêm de fora, de, de Belém, eles não sabem fazer isso que a gente faz aqui. Eles, eu acho interessante, né? Eles se ele trepar num, numa árvore dessa de açaí. O que acontece? Ele não sabe subir, sabe? Eu posso trepar numa árvore dessa para não cair sem levar a faquinha para ser errado, mas ele não. Se a gente pegar um, um vamos dizer assim, é um engenheiro e levar ele para o mato, ele vai ficar perdido lá. Agora, se pegar um de nós que conhece do mato e chegar para fazer uma planta de uma casa, de uma construção, então acho que cada um tem seus conhecimentos, né? Cada um do... tem seus domínios. Quando se faz uma coisa errada, diz assim: Ah, isso é coisa de negro, isso é coisa de preto, né? Quer dizer, tudo que não presta sempre era o preto que fazia. E o próprio preto às vezes usa isso para cima dele mesmo, né? Dizendo que ah, isso é coisa de preto. Né? A gente da é, herda ainda essas coisas que já era para a gente ter deixado para lá, né? Porque foram coisas que foram colocadas na cabeça da gente, né? Apesar de eles terem morar morarem aqui, mas a gente não deixa de, de fazer algumas colocações da zona urbana, porque eles necessitam, né? Principalmente eu trabalho muito sinal de trânsito com eles, porque para eles atravessarem, para fazer compra no supermercado, eles têm que conhecer quando o sinal está verde, quando o sinal está vermelho, quando o sinal está amarelo, eles têm que conhecer. E eu trabalho também rótulos com eles, né? Eu trabalho lista de compra, vamos fazer uma nossa... Quem quer fazer uma listagem de compra hoje, comprar o açúcar, fazer, joga a nossa nota para o final de semana, trabalhar o açúcar café, o arroz, o feijão, né? Em cada três famílias que vai do interior para Belém, tem uma que às vezes se descontrola lá e que se torna pessoas, né? E eles, mesmo sendo pessoas assim, de algumas atitudes ruins, mas eles continuam frequentando a comunidade. Então hoje o problema da comunidade do Itancuã é a droga. Enquanto a alça viária trouxe a questão da luz, que era um sonho para todo mundo, né, ter a energia nas suas casas, mas ela trouxe o acesso fácil, e esse acesso fácil já diz tudo, né. Eu gostaria que um quilombo fosse um lugar não isolado, um lugar onde houvesse bastante ordem, né, respeito das pessoas que, que formam o quilombo e das pessoas que frequentam o quilombo. Agora, eu acho que isolado ninguém deve precisar viver mais isolado. Nós temos que viver integrado agora, cada um com, com as suas leis, com seus costumes. O que eu gostaria que não, não fosse abalado o nosso sossego e o nosso costume. Quando eu cheguei para Copamari para trabalhar com reciclagem, por desemprego mesmo, ou seja, necessidade de trabalhar. Estou há dois anos e meio. Eu estou adorando esse novo desafio da minha vida. Sair da construção para ir para o catador. Se seguir um catador, você já nota isso. Ele não pode ver um saco que ele já sai olhando. E tem material que aponta, você dá para você ver. O orgânico sempre o saco é mais redondo. Mas já tem o outro que já aponta se tem alguma coisa que interessa. A gente vai conferir. Você vê o carroceiro, ele olha só no farol quando atravessar. O resto ele está olhando para o lado que, que ele espera encontrar alguma coisa. O material mais valioso que a gente considera para nós aí é o, o cobre, o alumínio, o metal, até esse, né, essas chapas de, de radiografia do, dos doentes a gente também vende vende bem. A, a gente coleta tudo. O que nós, o que nós não pode é, abrir mão de cuidar bem é o papelão. Aí que a gente tem um contrato com a empresa que ela nunca deixou a gente na mão. Aconteceu o que aconteceu, mas ela vem buscar. Então esse é o nosso cartão-portal, é o papelão. Hoje nós temos dois, dois, duas qualidades de catador. Tem o, o não cooperado, que nós falamos de avulso, e tem nós que somos cooperados. Então, eu posso te garantir, com certeza, que nós que somos cooperados já levamos isso como um emprego. Catador de rua é um homem ou uma mulher que vive na rua ou vive da rua. O que é viver na rua? Ele mora na rua ou ele está passando por um albergue. E aquele que vive da rua, ele vem de uma periferia e, por conta do trabalho, ele fica muito tempo fora de casa. A vida de quem vive na rua, gente, é péssima. Agora, por que esse viaduto aqui? Tinha um monte deles, agora já estão fazendo gambiarra de novo. A gente já se reuniu com eles tantas vezes, gente... Tem serviço para vocês, se vocês não quiserem puxar carroça, vocês recicam ali dentro, que a gente tem uma doação muito boa na porta, um monte de material que tem ali. Eles não querem, gente. Então a vida deles é muito sofrida? Sim. Agora, sair, eu não sei por que, que eles não querem. Nós a gente não pode dizer que é porque o catador não ganha para sair da rua. É simplesmente, parece que é uma obcecação deles, um desejo deles. São pessoas muito sofridas, são pessoas que... É, tem muitas, muitas rupturas na vida. Eles são portadores de uma ansiedade assim, imensa, né assim, querem resolver as coisas muito rápido. Talvez por isso não cheguem aí numa sala de aula, por conta dessa ansiedade. né Isso. Não precisamos. Eu não acreditava no estudo há três anos atrás. E hoje, talvez... Por ser um catador, querer aprender, isso é uma coisa que eu não perco uma aula, nunca perdi uma aula um dia se não for por uma coisa muito necessária. Quando eu olho para aquele proibido jogar lixo, aquilo já me deixa, aí só está aumentando a minha vontade de estudar. Assim que começou a inventar o Mobral, eu estudei aqui na e Canduva, parece que eu fiquei seis meses estudando Amor mas era, era uma coisa que o Manuel não, não levou nada a sério. Eu não sei se o Manuel não levou a sério ou se o professor não soube incentivar o Manuel a encarar as coisas. Um dia, como eu trabalhava, e, e na, no, naquele dia eu não estava com o relógio no braço. E quando eu cheguei, parece que eu cheguei sete e pouco, que a gente entrava às sete horas, e a professora falou, quem nasceu para ser burro nunca vai ser um príncipe. Aí, naquela época eu era muito ignorante, eu falei para ela, Tem, existem duas qualidades de burro, de qual você está falando? Ela falou de você que não quer estudar. Eu falei, só que eu sou um burro com ignorância, mas existe burro carregado de livro. Aí ela me expulsou da estudar, do, do, do Mobralco. Os sofrimentos vão debilitando a execução da escrita e da leitura. Imagina se a pessoa não tem muito crédito na vida, ela vai se importar de fazer uma leitura, de ler um livro, de ler uma poesia. Que paixão que tem por ler alguma coisa. Né? A leitura está ela ela tá muito associada com um gosto de viver. A discriminação ainda, ainda continua bem elevada. Fecha cruzamento, fecha o, atravessa o farol vermelho. Então eu acho que a discriminação é nesse sentido. E está bem grande. No trânsito nós somos discriminados, sim. Quando ele vai pra rua ele sofre preconceito, ele sofre agressão verbal, às vezes agressão física, já aconteceu algumas vezes. Ah, do carro bater na, na carroça, eu já vi muito uh, xingamento. Eles falam assim, tira essa porcaria daí, seu filho da burra, aí você também revida e pronto. Eu já acho até legal esse negócio, dessa discussão com os motoristas, eles não levam muito a sério. O pior, o nosso pior inimigo do trânsito é os motoristas de ônibus de táxi, isso bem, se o táxi fosse em passageiro. Porque a gente já se conscientizou que nós não vamos mais ficar ricos, para que mais pressa. E eles continuam com muita pressa. A resposta que eles dão para muito preconceito, eu acho que é a coragem de continuar trabalhando. Eu voltei a estudar praticamente com 51 anos. Tudo que você vai fazer, você tem que gostar primeiro do que está fazendo, para depois dar valor. Quando ele vem para cá, ele vem trabalhar, ele vai se relacionar, ele vai viver relações públicas o tempo todo com, com a sociedade, ele vai aprender a, a vender o produto dele, quer é pegar o material. Ele vai, diz que é um catador, e aí ele quer ganhar o material para poder... É, ter esse material e produzir a renda dele. E aí ele precisa usar a fala, ele precisa usar a escrita, ele precisa calcular, porque no cálculo é que ele vai saber quanto que ele produziu, né? Ah, ele precisa saber medidas de, de, de peso, medidas de grandeza, e aí começa uma outra rotina na vida dele. <risos> O estudo só serve para o jovem, porque uma pessoa de idade, igualmente eu já tenho 54 anos, para estudar não tem mais condições. Por que não tem mais condições? Porque já estou com a idade de 54 anos, então para trabalhar não tem mais futuro. Eles fazem o curso por causa deles de gostar, dizer que tem o um curso tá entendendo? Ele fala que fez o curso, né? Mas só que eles, não tem chance de eles trabalhar. Agora eu lhe digo para o senhor, pode mandar eu para onde quiser, sem saber ler aqui em São Paulo, eu vou. Tem essa, tem essa desvantagem, eu não saber ler. Eu não vou dizer que eu sei ler. Mas o senhor pode mandar para qualquer lugar de São Paulo, me dê o endereço, me dê o número da rua que eu vou. Na verdade, a, a prática é um aliado forte da sobrevivência. Mas nunca com uma teoria. Hoje, quando eu, eu chego na esquina que eu já vejo alguma prata, eu sei se aquela rua é ou não contramão, sei aonde que eu posso parar para não fechar o cruzamento para outro que vai passar. Elas para quem veio lá em cima, eu tô na, na Paulista, quero ir para Augusta, Mas Augusta está distante. Mas a placa está indicando. Sempre que você está vendo alguma coisa indicando, o Manuel hoje já lê aquilo. Aquelas praquinha hoje, para mim também, já é o, o roteiro do meu trabalho. O catador é o, foi o inventor da reciclagem. Eu acho que há cinco anos atrás não existia coleta seletiva, o prefeito união do mundo. Pessoa, joga fora. os catador, cata vende e leva de volta para as pessoas. Não é interessante? Eles nem sabem que estão comprando o que eles jogaram fora ontem. Depois que eu voltei a estudar, foi completamente diferente. Não mudou nada. Só cresceu. Porque eu continuei com o mesmo patamar do que era antes. E... Estou sabendo o que eu peso... O que eu vendo, eu estou sabendo o que, que eu estou vendendo, o que, que eu estou pesando e o que, que eu vou receber. Então, só melhorou. -se. E o Manuel talvez esteja pensando nesse investimento: investir no Manuel mesmo para ser alguma coisa na vida. cidade por nome de independência, Ceará, e com 23 anos eu vim para São Paulo. Eu trabalhei quatro anos num empreiteiro que a gente fala terceirizado, numa construção civil, e ele desapareceu com todos os meus documentos, esses quatro anos de direito, ainda para agrade me agradecer mais, levou meus documentos. Aí eu fiquei numa situação complicada. Aí fui morar na casa dos parentes, em Tapicílica da Serra. Mas parente é uma coisa gostosa, você ver, mais longe de você, mas para você viver diretamente com eles, a gente nunca concordou. Nunca passou por minha cabeça morar na rua, porque, mas que chegou a hora que eu, eu me sentava em algum lugar, e pensava, batia nas portas das firmas não tinha emprego. Então aquilo não é nem que a é gente, mas é uma realidade da vida mesmo. Quando eu tomei essa iniciativa de começar, voltado da procura do emprego, pegando latrinha, que nessa época tinha muito, então aquilo tudo foi encaixando na minha cabeça que para viver em São Paulo, tudo que você quisesse, você... Vivia sem ter que mexer em nada de ninguém. Tenho 52 anos. Tenho uma filha de 9 anos que se chama Ana Paula. Tenho um filho de 6 que se chama João Vitor. E a, é da, a filha da, os dois é da mesma mãe e o mesmo pai. Então a gente nunca se separou. Mas ela não vive aqui, vive na Bahia. Tem uns, uns 3 anos que ela foi. Com certeza nós somos casados, não tem, não tem diferença nenhuma, a, a diferença é só manter a distância, porque nós se dá muito bem, dá hoje se dá, e, e, e tem que viver distante de quem você gosta, é um pouco complicado, mas eu espero que seja por poucos tempos. O momento mais difícil de toda essa trajetória que eu tenho em São Paulo, mais difícil foi no dia que eu foi levar minha família para a Bahia, que eu voltei. Eu, eu te garanto que ninguém de ferro para levar a esposa e duas crianças e voltar e ficar do jeito que eu vivo hoje. Hoje, eu já falei para vocês, eu, eu me sinto feliz, porque eu não tenho só o trabalho que eu faço. Eu tenho um monte de gente ao minha redor que me apoia, gosta de mim, me ajuda. E... Auto, e, e com certeza, alto estão me capacitando, que há três anos atrás, para que o que eu me vejo hoje, a, a mudança está sendo muito grande.